Ao município. Então, a divisão geopolítica para fazer é o número, a gente não tem. Então, a gente tem se preocupado bastante em demonstrar um pouco dessa, dessa questão. E esse projeto específico concentra o nosso esforço, uma preocupação maior frente a onde a gente vai estar, uma agenda de maior pressão. Então, é ligado o fato da R19, a, as expectativas, as prospecções de várias rodadas mais faltado, mais faltado a gente vai vendo as mudanças sociais locais, tá? vai acontecendo a pressão... nesse contexto. Então, é, esse é um dos, um dos temas que a gente vai estar discutindo, junto com o apoio da, da, da U O outro tema que a gente está discutindo é, no, no contexto global daquele, daquele trecho, não só na União mas a governança social-ambiental, que a gente melhor esse pensar um pouco mais no campo. É, frente, um cenário com maior pressão social de todo o eixo do sul, Amazonas e ABR, sendo essa esse vetor bem, a gente vai a gente falando muito mais propriedade sobre esse assunto, mas também poder contextualizar mais, abastecer mais e chamar mais a atenção sobre isso. Né? Não é uma agenda, ah, eu vou ter asfalto, minha asfalto, minha asfalto, minha ideia, minha ideia. Pouco importa o que está acontecendo no campo, então, a gente sabe, a gente está aqui, a gente está próximo, e a gente, né, como concentrar os esforços para vocês é importante e fora de vocês também. O nosso, nosso estudo está vazando duas ações dessas, governança social dos municípios e o contexto das vocês, suas estratégias de implementação e custos de implementação. Né? Esse é o nosso estímulo próximo. Quem está fazendo isso no é, Rio é, Infelizmente não sou eu, o meu próximo com ali, mas o Fernando é O Henrique do tema da vocês, trazendo a lavagem dele para o projeto. Tem um sócio militar, a Fernanda Cari, a Valva, que estava na portaria, E o Zé Guedes. Zé Guedes, que ele está trazendo a bagem dele. e nós fizemos algumas entrevistas, trouxemos alguns destaques também sobre desafios dessa gestão, e também uma modelagem de custos em diferentes cenários, uma parceria com o fundinho, que talvez traga luz para algumas das perguntas que foram ditas hoje mais cedo. Então, o objetivo central dessa fala é trazer elementos para os debates sobre as unidades de conservação com foco mais diretamente relacionados ao texto do meio, especialmente é, dando material é, um pouco mais de material, né? complementando material para o material do nosso debate de tarde Com um lento tempo, aquela história, né? construção na década de 70, já no final da década de 80, intransitável, 2001, repavimentação dos trechos de cima e de baixo, 2005, governo define a recuperação do pavimento da rodovia, 2006, a lá, que é a área de limitação administrativa provisória que é um instrumento jurídico que fala mais ou menos o seguinte, né, para tudo, vamos começar o território por um tempo, e vamos gerar encaminhamentos a partir da reflexão. 2008, e isso continua e começa a ser feito o estudo de impacto ambiental, 2009, 2008 e 2009, 2009 são apresentadas a versão 1, 2 e 3, e elas são negadas pelo Ivan, como o Ferdinand já mostrou um pouco antes. 2008, longe também, as secretas de Vigência do dos Estados-Amazonas do e o ICMD se mobilizam no processo de criação de unidades de conservação. Então, desses dois, dois anos, foram criadas 11 unidades de conservação nesse interflúgio, que se juntam a algumas que existiam antes, inclusive, algumas recentemente criadas, em 2004 2003. 2014 é um marco importante quando o gui emite uma licença ambiental para a realização de manutenção do trânsito. Isso é, muda a relação dessa, dessa estrada com Manaus, com Porto Velho, com as comunidades moradoras, porque se o trecho do meio antes era praticamente intransitável, agora ele passa a ser parcialmente transitável. E, a partir desse ano, aumenta muito o fluxo de veículos para cima e para baixo de pessoas. Em é, 2015, o IBAM emite um tempo de embargo grande é, após vistoria na, na Beleb, é, com relação a, a não cumprimento de todas as condicionantes dessas licenças. Em 2016, o próprio IBAMA consegue o licenciamento da manutenção do trecho meio também. Nesse meio tempo, o eia Rima ele é retomado com uma outra lei de processo de licitação, a complementação dos estudos ambientais em 2013, ele é paralisado novamente. Então, cada um desses anos poderia ter um slide próprio, né? Com todos os embargos jurídicos, idas e vindas de processos decisórios com relação a isso. Mas o fato é que em 2017 tem um reinício da complementação dos estudos ambientais requisitados pelo Ibama, com expectativa de conclusão no início de 2018. Essa informação é do Fórum da BR, que é puxado pelo Ministério Público Federal, é, da fala do próprio, da própria empresa licitada e do, do Ibama. E também, em 2017, recentemente, é feito o início da complementação dos estudos indígenas, com expectativa de conclusão em 2019, que é outra condicionante, é, outra demanda relacionada à complementação do IAB. Falo essas coisas aqui, em especial, porque já conversamos aqui sobre a pressão política, sobre a bacana, potencial barganha eleitoral da estrada, sobre por, por, algumas oportunidades e alguns desafios que a implementação desse estado oferece, e, para além disso tudo, o rito formal de estudos de impacto ambiental continua em curso e com expectativa de conclusão. Então, o que nós chamamos de ser alvo aqui do estudo é, tem a ver com um buffer, como alguém falou, como o Guilherme falou hoje mais cedo, um buffer de 50 km ao redor do trecho do meio, esses 50 km não é totalmente arbitrário. A melhor ciência hoje de impactos de estrada no mundo fala que mostrou que aqui na Amazônia Brasileira, de 84 a 95% de todo o desmatamento é explicado pela presença de, é, ele tá em torno de até 50 km de estradas oficiais, sem considerar estradas secundárias, sem considerar ramas eredais. Então, a gente fez um trecho, um buffer do um trecho do meio, que é daqui até aqui de 50 km. E dentro dessa região tinham 11 unidades de conservação, que a gente considerou as unidades de conservação mais diretamente relacionadas ao processo de licenciamento, ao da da área de estado. São cinco federais, quatro do Amazonas e duas em Rondônia, e cinco estaduais do Amazonas, né? então de governança aqui da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e esse A saber são elas... É, a Adriana já tinha adiantado algumas: Parque Nascente de Faria, Revex Capanã, as duas floras de Balasso de e Maitá, o Parque Nacional Mapinguari, Estação Ecológica Curiano, e as do Amazonas, a RDS Matupiri, do Sul, Amapá, Matupiri e Floresta Itapaó. Né, dos estudos que a gente vem fazendo e na viagem que nós fizemos recentemente pela BR, do ponto de vista das unidades de conservação, é, a gente divide esse pré território da BR-19 em cinco pontos, com perfis bastante diferentes. Isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Porque quando nós falamos de BR-19, nós falando de territórios completamente diferentes. afinal de pontos são 800 quilômetros lineares. E o perfil de ocupação de ameaças nesse momento é muito modificado dependendo do trecho que você está dando um enfoque. Então, esse primeiro trecho, Ali entre Careiro da Vaz e Castanho, é, não tem nenhuma área protegida das margens da BR, tem assentamento sim, margem da BR, muitos pontos de ocupação, queimada recente, um desmatamento ao, às margens dessa, dessa estrada. Então isso aqui é bastante comum e tem as placas lá das obras de manutenção, é, de conservação da estrada e tudo mais, algumas que também. É, um segundo trecho é o um trecho do Bloco das Unidades de Conservação Estaduais, que é esse trecho aqui. Onde está a Igapuaçu, a RDS Guiomapá, a RDS Matupiri, parte Estadual Matupiri. É um grande bloco de conservação, onde a BR passa bem no meio da RDS Igapuaçu, e, e a comunidade Igapuaçu está aqui no início da RDS Igapuaçu onde tem alguns poucos pontos de ocupação ao longo da BR, geralmente moradores bastante antigos. E tem um destaque aqui, que já é uma daquelas questões que o Felipe trazia antes, que é o ramal Democracia, que é um estado oficial do um estado do Amazonas, que liga a BRB19 ao Rio Madeira, com a conexão por falsa a Manicoré. É, esse ramal também, ele também é margeado por unidades de conservação em quase toda a sua extensão. Tem esse bloco de áreas aqui é, de destinação, é, que a gente ainda não tem conhecimento sobre a destinação, mas não são áreas protegidas. É, o fato é que, bom, essa aqui é uma das fotos é, que representa a comunidade sul, né, o Rio sul com as balsas e as travessias de veículos. É, aqui já as placas das unidades de conservação estaduais na margem da BR. Aqui uma base, que é aqui dentro do ramal da democracia, já é uma base da cena. E aqui eu eu que extrair essa foto porque já era, é a, a 319 entrando na rotina do município que está do outro lado do Madeira. Né? Que é uma foto de dentro do Nicolé, que é o Comércio de Variedade, que é 319. Tem aqui o Bloco de Unidades de Conservação Federais, que é a Reservação Grande, e o Parra Nascente do Jari, que é um parque nacional gigantesco, que vai lá dar lá, não, bom, mas, nascente do Jari com o próprio nome diz que deságua já passeou por é, São Universitário, Unidades de Conservação Federais próximas à BR, com fundo de áreas definidas. Isso é muito importante, porque quando a gente olha aquele mapa, a gente acha que todas as unidades de conservação estão encostadas na BR, e a maioria delas não está. É a área de reserva da estrada federal, onde tem as expectativas de projetos de assentamento, como a Adriana falou, então, essas fundiárias chamadas variam de 200 metros a 2 km. Então, são questões que a gente vai poder discutir um pouco mais. O fato é que tem pontos, nessa região aqui toda, tem pontos de ocupação antiga das margens da BR, e inclusive áreas de fazendas permanentes, que são, quem conhece a BR conhece a, é, a fazenda dos Catarinos, e também pontos de ocupação, muitos pontos de ocupação recente às margens da BR, com pequenas queimados, de matamentos e casinhas bem pequenininhas, provisórias, frequentemente, só os esteio e o de palha para marcar a, a posse. E aqui, a fazenda dos catarinos, aquela linha de floresta que não dá para ver exatamente, ali é exatamente os dois quilômetros onde começa o Parque Nascente do Jardim. Então, aqui nesse trecho, você vê o Parque Nascente do Por vários quilômetros, qual é oé, o momento em que no quarto 3, tem a Unidade Federal Estadual aqui, que é a Flona é tá? Tapalhá, tá, tá. Floresta Estadual Tapauá tá, tá. e a Floresta Nacional Balada do tá, Flamengo. Tá, tá. É, Adriana ressalta aqui que a unidade, a, a empresa que está fazendo a manutenção desse trecho tem instalações né, ali na frente do parque, nessa área de fundiária e realmente são instalações robustas já. Esse trecho aqui é um trecho é, muito delicado, porque uma das questões é que, se vocês percebem, aqui dá para ver melhor, as fundiárias dessas unidades de conservação são indefinidas. São recortes muito complexos, é, baseados em terrenos privados, em áreas com outras potenciais destinações, mas ainda não destinadas. O fato é que isso gerou que alguns assentamentos desse outro lado, que dá para ver nesse mapa aqui, Todas essas áreas em marrom são grandes um projetos de assentamento, que gerou, que está gerando nesse momento, só como diagnóstico, a, é, exploração de recursos naturais, madeira, intensa ocupação recente. Então os relatos de realidade, daquela realidade já comentada hoje, são de que a população talvez tenha triplicado nos últimos quatro anos, chegando a números, a incríveis 5 a 6 mil habitantes nesse momento. É a escola de realidade com a escola municipal de Maitá que educa 500 alunos nesse momento. Vendo o e eu gostaria de destacar o DDD aqui, ó, 97, mas também DDD 69. Isso dentro de Maitá, na né? vida real. Por fim, esse quinto ponto é que tem wifi um para todo lado. Esse quinto ponto é uma região com influência da BR-19 e da Transamazônica, da 230. É um contexto conectado com o sul do país, a partir de Rondônia já há bastante tempo. É... E a partir do Amazonas, pela BR-3 é, Transamazônica também. Unidades federais com distâncias variadas, a BR, mais uma vez. A Flona, o é... Maitá, tem fundiária indefinida, uma Pinguari, a Estação Psicológica, coreano, tudo. Aí, uma distância da BR sempre recortada e é muito difícil de definir. É, e aí já entra num contexto bastante diferente de extração mineral, que é um dos motivos que disparou esse conflito no, nos últimos meses. Exploração de recursos naturais, principalmente madeira, e agricultura e pecuária de outra escala. Então, a gente vê campos de soja, alguns plantios de eucalipto, e coisas do muito... tipo. Entrando um pouquinho de detalhe da parte do nosso estudo que fala sobre os indicadores do Tribunal de Contas da União, de novo, esses indicadores foram pensados pelo Tribunal de Contas da União e dos Estados, e em 2012 foi feito um diagnóstico baseado em... É, né, me faltou agora 11 ou 14 indicadores, de muito simples, a gente vai ver no próximo gráfico ali. E nós optamos por esse estudo, porque ele é um estudo oficial, simples de ser reeditado, e que a gente poderia ter esse comparativo cronológico né, de avanços ou não desses indicadores. Então, foram respondidos pelos gestores das unidades de conservação alta e, bom, foi essa oportunidade de avaliação cronológica. Essa é a síntese desses resultados. É, desculpa um pouquinho aqui na apresentação. O fato é que a média dos indicadores para essas 11 unidades de conservação, indicadores que variam de 0 a 3, estava em 1 em 2012, então, um terço do grau de implementação baseado nesses atributos. Em 2007, de 2017, aumentou para 1,5, então, 50% de avanço, mas ainda metade é tarde do desejado. Sendo que alguns indicadores são conservadores. Então, por exemplo, é, ter uma base que não funciona, o fato de ter já dá nota 1. Então, só trazendo umas indicações sobre isso. Né? É, o Conselho não está atualizado e não se reúne, mas se ele existe, é a nota 1. Então, a nota 1 não é uma grande coisa. O fato é que, bom, então, a leitura do gráfico. Os indicadores são planos de manejo, recursos humanos, financeiros, estrutura, consolidação territorial, fiscalização, emergência, pesquisa, monitoramento de biodiversidade, conselho de gestor, manejo comunitário, acesso a políticas públicas, uso público, concessão florestal e articulação local. São quantos? 14. 14. mesmo, né? Obrigado. Então, esse era é o cenário de 2012, para cada um deles, o cenário de 2017, demonstrando aí o avanço de alguns. E eu queria fazer alguns destaques negativos, alguns destaques positivos sobre eles, então Recursos Humanos se manteve basicamente a mesma coisa e muito ruim. As respostas, mesmo sendo feitas por a gente, dos órgãos públicos, dizem que, no máximo, é parcialmente suficiente os Recursos Humanos. Para todas as ocasiões unidades de concentração, os recursos financeiros eles aumentaram de uma maneira muito pequena, e estão ali perto da nota 1, né? um, um, um terço, ou seja, eles existem, geralmente são extra e são insuficientes. Consolidação territorial é uma questão chave no né? contexto da de 19 e ela recuou. Então, na opinião dos gestores, algumas das suas unidades estão mais vulneráveis do ponto de vista territorial e seus formatos atendem menos aos objetivos da sua gestão do que na avaliação anterior. Monitoramento de biodiversidade, praticamente não há. A RDS da Póssil é uma exceção, que tem lá o de como eles mostraram. Uso público, praticamente zero. E concessões florestais praticamente zero. No máximo, tem um planejamento disso, no, no, de alguns instrumentos de gestão. Alguns pontos positivos: a articulação local vem melhorando, sobre a avaliação dos gestores. É, claro que a gente tem que pensar que o que aconteceu em Maitá não é exatamente um exemplo de articulação local, mas tem outros vários níveis de articulação local com comunidades, com outros municípios é um território muito grande, afinal de contas. É, tem mais suporte à pesquisa, e elas vêm sendo um pouco melhor utilizadas na gestão da unidade, de, maneira, é, de uma maneira não muito organizada, mas de oportunidade, segundo as respostas. Tem mais conselhos gestores, né? Nem todo. frequentemente eles são um pouco atuantes pela resposta dos gestores, mas eles estão lá e estão atualizados. E essa é resposta aqui eu queria fazer um destaque todos os Todos os sistema de indicadores têm certas fragilidades e o manejo comunitário foi avaliado só para RDS e Redex. São, são poucas unidades aqui com esse perfil e que tem pessoas dentro. Então, é, essa questão aqui eu gostaria de. de, de, de eu preciso, eu preciso é, analisar com um pouco mais de cuidado para entender esse valor muito alto baseado no número muito pequeno nesse território. Então, vou fazer alguns destaques, né? É, essa questão territorial chama muita atenção na BR. É, então, aqui é um buraco não destinado entre a RDS da Poço do Parque Matupiri e Peria, a RDS de Omapá. São alguns um, um, milhares de hectares que, simplesmente, não têm destinação na beira da unidade. E isso foi identificado em algumas entrevistas como um ponto potencial de ocupação irregular, muito embora isso não aconteça de maneira forte agora. É, pode ser o um, um próximo passo de migração de ocupações. Todas as fundiárias isso é sempre muito marcante. Então aqui o Parque Nascente do Jari, essa cota de lá tem muitos exemplos como esse todo esse território e sem é, aparentemente sem qualquer gestão pública sobre essas terras não destinadas. Existem, potencialmente, fitos definitivos não confirmados oficialmente, mas muitas preocupações, simplesmente de, de oportunidade, mesmo casual. E, bom, é, várias apresentações anteriores, perguntas sobre as estradas secundárias, os ramais e tudo mais. Tem os ramais não oficiais mas também tem as estradas oficiais planejadas. O Filipe Mané mostrou esse mapa. Eu queria trazer um destaque, isso aí é o decreto de criação do Parque Nascente do Jari, onde tem esse artigo 1 º aqui, que eu vou ler para vocês. Ficam excluídos no limites do Parque Nacional nascente do Larujari, o leito e a faixa de domínio da rodovia M3BB, que não existe, que liga sede do município de Itapauá à rodovia br 19 Então eu queria destacar algumas fragilidades jurídicas também do ponto de vista dessas unidades de conservação. Tapauá está por aqui. Aqui tem uma grande terra indígena, aqui está o município de Itapauá, na beira do rio Purus E essa estrada 366 aí é uma estrada que faz assim. É uma intenção de estrada que faz isso. Alguns relatos sobre Tapauá é que está sendo aberto um ramal na mar, a partir de Itapauá, com o um objetivo de se destinar à br 19 Tem áreas indígenas e unidades de conservação no caminho, mas do ponto de vista de nascente do Jari que é aqui a, a, a unidade de conservação que está no caminho dessa estrada. É, se ela for oficializada, o sistema de obra, situação e tudo mais, e eventuais estudos de impacto, já está garantido de no decreto que ela passa dando impacto. Destaque da vida-realidade, aumento de população que eu já adiantei, é, já existem ocupações nas bordas da Floresta Pauá e da do Fona Palata do Faria. A zona balada do Faria tem aqui o rio Lito Chico. Então, do ponto de vista de gestão, a opção balada do Faria tem onde se basear, ou seja, nós somos do rio para lá, com exceção desses buracos territoriais aqui que também chamam a atenção que, na ocasião são da criação, eram títulos definitivos. Então, toda essa ocupação da área de realidade está com vários normais por aqui, e chegando também na Floresta de Tapauá, cujos limites são extremamente difíceis de entender. Né? E de compartilhar, inclusive, com, com os ocupantes do local. E o, a Vila de Realidade tem uma articulação né, política em Maitá para emancipação a distrito, é, o que muda bastante o sistema de gestão entre o um distrito e o um município, ao que a gente pode apurar, é, já existe essa tramitação na Assembleia de Maitá. E eles passam a ter recursos que recursos próprios e tudo mais. Então, finalmente, caminhando para o fim dessa fala, é, nós fizemos uma modelagem de custos em parceria com o Fundil, é, usando as prerrogativas do Programa ARPA. Né? Sendo o ARPA um dos programas de financiamento mais, certamente mais importantes da Amazônia Brasileira, é, nós usamos a experiência deles com modelagem de custos de implementação, para gerar alguns números. Então, fizemos uma modelagem para 10 anos. Todos os valores que vocês virem são em moedas de hoje, e não estão corrigidos por uma perspectiva de inflação nada desse tipo. Então, 1 um milhão em 2027 aqui, é o mesmo 1 um milhão de hoje, só para a gente ter uma escala comparativa com o que nós sabemos que um milhão compra, né? O que significa um milhão agora. É, e não considera gastos nenhum por recurso humano, só em investimentos e manutenção de unidades de conservação baseada no modelo do ar. É baseado nesse estudo da Arte de de 2012. Algumas ressalvas: ele não considera a oferta de recursos de alguns parceiros de gestão e ainda não considera ofertas de recursos que têm ser executadas pelo programa de acordo com o KFW e o do CineBio, para as planas, algo desse estudo, né? Então, as uma de um IK.Balá, que falei, recebem esses recursos e a gente não teve essa informação. Então, uma unidade de conservação de grau 1 ou grau 2, ela tem esses programas de investimento do APPA. Né? Quando ela é do APPA, né? Plano de manejo, informação de conselhos e manutenção das reuniões, sinalização, equipamentos, revisão do plano de manejo e funcionamento do conselho, Investimentos em planificação e manejo. Geralmente, essas unidades são as que estão em menor grau de ameaça e menor grau de dificuldade de gestão. E da consolidação do grau 2, são geralmente unidades de conservação que têm uma demanda de gestão mais difícil, sob mais ameaça, e precisa de outros investimentos além daqueles, como de elaboração de termos de compromisso, levantamento fundiário, instalações mínimas de base e tudo mais, demarcações estratégicas. Inventário de recursos naturais, monitoramento de biodiversidade e monitoramento de indicador biológico e social. Entendo que muitos desses, fica muito claro aqui que alguns desses investimentos têm a cara é, da unidade de conservação no contexto da BR-19. Questões fundiárias, demarcações, monitoramento e tudo mais. Então o que nós fizemos? Montamos três cenários, eu vou explicar toda essa modelagem que se resume basicamente nesse gráfico no próximo slide vou explicar um a um, se alguém tiver alguma dúvida, eu repito. Aqui são três cenários de demandas de recursos. Esse primeiro aqui, como se todas as onze unidades do nosso estudo fossem de grau 1. Ou seja, numa classificação de melhor investimento, menor ameaça, gestão fácil. Esse cenário azul é, seria a demanda de recursos se, ao, se mais ou menos metade fosse grau 1 e metade fosse grau 2. Qual foi o critério que a gente utilizou? as que estão sobre maior ameaça nesse momento, que são basicamente essas unidades a partir do bloco das unidades de conservação estaduais aqui, para baixo. Então, seria feito em grau 2 e 5 em grau 1. Um. E esse terceiro seria um cenário de intensificação de ameaça de dificuldade de gestão. Então, todas, as unidades, todas essas unidades em grau 2. Então, um cenário extremamente otimista, um cenário a gente não deveria é, se referir a ele como pessimista, é um cenário até porque o ARPA entende seus investimentos como investimentos mínimos para a gestão, não são investimentos completos para uma gestão super elaborada. Então nós temos esses três cenários de demandas. Por que, que eles diminuem e depois estabilizam? Porque aqui ainda são feitos investimentos e depois é a manutenção dessas unidades. Deu para entender essa parte, pessoal? Agora, essa parte pintada aqui, nós pegamos as informações dos últimos anos de investimentos que foram efetivamente realizados nessas unidades de conservação, nas 11: orçamentos públicos, é, investimentos de projetos, é, ARPA, é, potenciais, é, compensação ambiental e. E, são esse, e o cenário é esse. O que foi efetivamente investido é essa roda verde aqui. Então, a gente pegou esses últimos anos e projetou o futuro no cenário usual, né? como se o que vinha sendo feito até hoje fosse mantido, para a gente ter cena, um cenário comparativo entre o que vem sendo feito e qual a demanda que o modelo propõe. Então, o verde é o que vem sendo feito nos últimos anos. Eles se aproximam do cenário extremamente otimista. Do ponto de vista de investimento de recursos financeiros nessas 11 unidades de conservação, com algumas ressalvas. Né? Tem alguns parceiros que não estão considerados a Casa do Rio, isso que faz investimentos, a gente não pôde ainda pegar esses investimentos, mas no grosso, que é gerido pelo Poder Público, é isso aí que vem sendo feito. O cenário azul, Franco, isso é bastante importante, é como se todo o recurso do ARPA disponível fosse executado. O fato é que, aqui, boa parte é do ARPA, mas o ARPA não oferece isso tudo, que é devolvido ano um a ano, por falta de capacidade de execução. Então, eu quis trazer essa informação azul com um contexto de oportunidade que existe aqui. Inclusive, foi considerado também os investimentos gratuitos na RDS de OPA, com parceiros importantes de gestão aqui. É, então, num cenário de investimentos que se distancia muito, que seria um cenário realista é, de demanda de gestão para essa unidade de conservação, seria um bem um mais próximo desse azul, talvez até uma questão intermediária entre o azul e esse outro aqui. Então, o um cenário 1, é, um, considerando aqui esse momento de estabilização depois dos investimentos que são necessários para essas unidades passarem para um cenário de manutenção, o cenário 1 seria R$ 302 mil reais por unidade de conservação por ano, em média. Que é todo mundo que o canal 1, né? Como se fosse bem fácil o sistema ali. O cenário 2, a manutenção seria R$ 623 por ano. O cenário 3, R$ 900 mil reais por ano, por unidade de conservação. Esse destaque. É, o ARPA é a maior fonte financeira considerando as -se seis avaliadas. A execução média anual para as unidades que tem o ARPA, que são metade delas, é de 45%, e o ARPA é 44% desse cenário. Esse cenário verde aqui, o ARPA é 44%. É quase a metade. Só, só que ele atende só seis dessas unidades de conservação. Então, eu quero fazer um destaque. É, a gente tem pouco investimento financeiro e eles são desiguais, muito desiguais, entre essas unidades de conservação. Então, desse verde aqui, a maior parte está em uma parte delas, a imensa maior parte. E as outras estão com investimento praticamente é, muito, de muito baixo para quase nenhum. Recurso humanos. Por uma pergunta da plenária hoje também, da tá CAM, né? Esse aí é o cenário. O cenário é o seguinte: média do CMBio Nacional, 3,1 gestores por ser, pensando em 324 unidades de conservação. Tirei isso do portal do CMBio, considerando analistas ambientais, técnicos ambientais e os comissionados. Existe mais equipes, são brigadistas, tem o administrativo, isso não está considerado nessa conta. Estão considerados os cargos técnicos é, relacionados à gestão direta ambientais. A média da SEMA, com seus 15 gestores, e 42 unidades de conservação, é 0,36%. É, nessas, nessas 11 unidades de conservação, nós temos, considerando esses três profissionais, tipos, nós temos 11 nas 6 federais, nas 6 e 6 federais, e 2, 2 nas 5 ou 6 estaduais. São um total de 13 pessoas dedicadas a essas 11 unidades de conservação, que dá uma média de 1,2 por cima. Porém, 30% desse, desses 13 aqui ó, são cargos condicionados, 4 deles. Existe uma instabilidade aí, é, em relação à segurança. Dos Nove que não são convidados comissionados, eles têm uma rotatividade bastante grande, como a Adriana Rifford ressaltou hoje. Uma parte, uma parte deles tá ali há três anos, está em transição, né, um lugar e outro. E, infelizmente, nove dessas onze unidades de conservação têm até um gestor. Eu quero dizer, das, apesar de nós termos 13 para onze, só duas delas têm mais de um gestor. E cinco delas têm menos de um gestor. Então, esse é um cenário também alavante de recursos humanos, que não explica é, exclusivamente, mas ajuda a explicar a baixa execução do ar. Essa a, a baixa execução do ar não tem que ser pensada sobre outras perspectivas também, mas essa, sem é uma delas. Né? A dificuldade de gestão nesse lugar, o desafio de gestão é enorme. Então, quis trazer essas informações dentro de um tempo curto para ajudar a, a dar material para nós pensarmos algumas recomendações num cenário desse tipo. É, o ARPA, como conceito do programa, ele propõe que nas unidades de grau 1 tenha 3 por C, e nas unidades de grau 1, 2 tem 5. É um pouquinho diferente do cenário é, que a gente vê nesse momento lá. Queria fazer os agradecimentos aos moradores da BR, aos gestores públicos ambientais que receberam a gente com muita generosidade, a cena do Amazonas e o ICMBio, que também foi alvo de entrevistas, é, diversas instituições parceiras que, que, que nos receberam em vários pontos presentes, como as promotoras legais, Popular. legais populares da Casa do Rio, é, De gás, inclusive, foram chamado ao Equacionar. É, há muitas instituições que cederam informações também. É, bom, e só reapresentando: nós somos a Coordenação de Políticas Públicas, coordenada pela Fernanda Meireles, onde atuam eu com essa pertentividade unidade de concepção. A Paulo e José Greves também destacar a parceria do Fundio, o Leonardo Geludo do Baker, que apoiaram essas modelagens. A parceria do Fundio, apoio da Muri. De dois anos, podemos trazer preliminares, de Muito obrigado, pessoal.